E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Você viu o último vídeo que a gente falava sobre segurança em conta, sobre você ter segurança no mercado livre? Se você não viu, eu recomendo que você veja, mas... Hoje vamos falar um pouquinho sobre planejar 2019, tá? Eu sei que ainda tem, né? Se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele saiu, eu sei que ainda tem aí ação de Natal para acontecer, mas nós vamos começar a falar agora em dezembro sobre o planejamento para 2019, tá? Qual a importância de planejar, tá? Um número do Sebrae diz que das empresas que quebram, 96% das empresas quebram por falta de planejamento. Então isso é muito sério. Tá? E quando a gente diz planejamento, a gente não está falando só de, de, por exemplo, virar e falar assim, ah, vou vender em tal lugar, ou vou vender tal produto, e sim um conjunto de tudo isso que envolve o planejamento. Então o planejamento envolve financeiro, Sim, envolve planejamento financeiro, envolve você conseguir se planejar financeiramente e isso nós vamos ter a contribuição do Marcelo Roque, lá do Rodrigo Fornida, Preço Certo. Já pedi para eles e eles estão preparando um conteúdo filezão que vai sair no decorrer dessa série de planejamento. tá? Seguindo um pouquinho do que a gente fez na Black Friday e deu muito resultado e isso a gente pôde sentir nas lives, o pessoal interagindo. Se você não sabe, eu faço live segunda a sexta-feira no Instagram. O Instagram está aqui embaixo, ao vivo, meio-dia, contigo, aonde a gente consegue interagir, tá? Como eu digo, ao vivo. Então você pode perguntar, eu vou respondendo e a gente consegue fazer toda essa interação, tá certo? Então, se você não tá lá ainda, me segue e vamos que vamos. Mas foi muito legal esse resultado na Black, onde nós preparamos a Black. Então eu resolvi, tá, junto com outros parceiros aqui, com pessoas que entendem muito mais às vezes de um assunto do que eu mesmo, eu vou trazer conteúdos para que você Prepare o seu ano de 2019, tá? E quando eu digo preparar, eu tô falando financeiro, tá? Planejamento logístico, planejamento de produtos e marcas novas, planejamento de canais que você quer vender, tá? Planejamento de ações, é isso mesmo. Planejar o seu ano é pensar em tudo isso. Planejar o seu ano é pensar no seu mix de produto, é pensar em quais produtos você vai vender, como você vai fazer essa pesquisa, Tá? se os produtos são bons ou não são bons, planejar o seu ano é entender também se aquele fornecedor novo que você prospectou, ele cabe dentro do seu planejamento financeiro, planejamento financeiro é saber como que você vai lidar com o seu ano para que você realmente veja a cor do dinheiro, tá, é como o Marcelo Roque sempre diz, tá, você trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro, alguma coisa pode estar errada, tá certo, você tem que ver a cor do dinheiro ou entender, pelo menos, o que está acontecendo. Isso é muito importante, planejamento financeiro, tá? Planejamento de canais. Ah, Ale, eu quero vender em tal canal. Isso envolve muito mais do que só eu quero, tá? E nós vamos falar um pouquinho, envolve regras, envolve condições, envolve integrações, envolve diversas questões. Quando você escolhe um produto novo para ser vendido, envolve a logística desse produto. Qual o planejamento que você está fazendo para entregar esse produto para o seu cliente que comprou? Porque eu vejo muitos casos que a pessoa vai vender alguma coisa e depois que vende que ela vai pensar como que ela vai enviar o que ela tem que fazer e aí muitas vezes ela vê que é inviável trabalhar com um determinado produto, tá certo? Então qual a viabilidade desse produto, qual a viabilidade do seu negócio? Uma outra questão tal, qual o seu planejamento de ações? Muita gente chega na Black sem lembrar que existia Black, muita gente chega no dia das crianças, muita gente chega no dia do médico, muita gente chega no dia da mulher, muita gente chega no dia dos namorados, muita gente chega no dia dos pais, Muita gente chega em todas as ações que acontecem no ano, que são muitas as ações que acontecem no decorrer do ano, tá certo? Sem saber o que fazer e muito menos, tá? Sem fazer as suas próprias ações. Ficam sempre dependendo no momento que todos os marketplaces ou que todas as lojas vão estar em ação. Então nós vamos falar um pouquinho disso. Planejamento de ações, tá certo? Então fica ligado daqui para frente que nós vamos falar bastante sobre planejamento. Se você tem alguma dúvida muito específica, você quer deixar aqui embaixo para mim, deixe com o maior prazer, a gente vai ver, dependendo do caso eu até encaixo isso como um conteúdo de planejamento. Qual a sua maior dúvida de planejamento, para eu ver se vai estar tá contemplado dentro da série que eu criei, ou se realmente eu tenho que colocar mais alguma coisa que passou batido, porque as minhas dúvidas são diferentes das suas dúvidas. Então me manda as suas dúvidas que vai ser o maior prazer planejar esse 2019 contigo para que seja um ano de sucesso, um ano de muita vitória, um ano de crescimento e um ano sim que o seu negócio vá para frente. Deixe o seu like aqui embaixo se você gostou, se inscreva no canal e ative a notificação do sininho, não se esquece porque aí o YouTube notifica você sempre que algo novo acontecer dentro do canal. Um grande abraço para você e vamos que vamos, bora planejar 2019 porque vender é gostoso